Olá a dica de saúde e bem-estar do vídeo de hoje é seja você mesmo aceite o que você é busque sim se mudar se melhorar se transformar cada dia mais mas seja você mesmo não faça coisas para agradar os outros ou para mostrar algo que você gostaria que fosse ou que as pessoas enxergassem de você aceite o que você é busque mudar e melhorar sempre mas seja coerente com aquilo que você é todo o resto já existe você é o único especial exatamente como você é então faça as coisas que você deseja fazer vá a lugares que você quer estar esteja rodeado de companhias que você quer que estejam ao seu lado não faça as coisas para agradar os outros você não pode ser aquilo que você não é tudo que soa com falsidade não é real então aceite o que você é busque se melhorar sim seja você mas não precisa se permanecer o mesmo sempre você pode mudar melhorar se transformar a cada dia a cada segundo a cada minuto e é claro temos defeitos somos perfeitamente imperfeitos então você pode sim ter autoconhecimento mudar aquilo que você não gosta muito em você mas sempre sendo fiel sincero e honesto com a sua essência com a sua personalidade porque você só pode ser aquilo que você é e todos os outros já existem você precisa ter a sua marca o seu biotipo a sua essência então esse é o recadinho do vídeo de hoje seja você mesmo mude sim para melhor mas ainda assim sendo você Todo mundo que amar você, vai amar por aquilo que você é. Esse é o recado do vídeo de hoje. Se inscrevam no meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube. Curta, comente, e compartilha os vídeos. Um grande abraço. Até o próximo e procure um profissional para você obter ainda mais autoconhecimento, autocontrole e autodomínio. Até o próximo!